Hello, hello! Estou aqui num fim de semana absolutamente fenomenal, onde... Onde é que estamos? Onde é que estamos? Pinhão, autor vinheteiro, e quero-te falar neste vídeo sobre como é que podemos investir em vinho, ok? Vamos falar sobre isso já a seguir. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação?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 Então, estamos aqui nesta fantástica terra do Pinhão, alto tour vinheteiro, conhecido, claro, por as vinhas do Douro, não é? As vinhas para o vinho do Porto, absolutamente fenomenal, já dispensam apresentações, toda a gente conhece. E, e, e neste vídeo eu quero te apresentar três formas de investirmos em vinho, ok? que estão interessadas no, no segmento ou interessadas no setor, então quero-te apresentar três formas diferentes que tu tens possível de investir em vinho. Claro que haverá outras formas, mas, mas neste vídeo a minha intenção é, é mostrar-te aqui estas três formas de direto ou indiretamente estarmos investidos neste segmento de vinho. E, e em, primeiro lugar, em primeiro lugar, nós podemos, claro, investir assim, fisicamente, por isso... Uh, ter as vinhas, comprar propriedades que tenham esta, estas vinhas e que, pronto, nesta altura do ano, estás a ver, isto está já assim apagadito e tal, as vinhas já foram, okay, as uvas que não se colheram já estragaram, estamos, estamos em pleno outono já, mas tu sabes como, como se processa também a, a colheita de finais de verão até início de outono, depende muito dos de, de vinhos, para muitas castas, etc, etc, etc. Mas esta é a primeira forma que nós temos de investir em vinho. Que é diretamente comprar as propriedades, comprar as propriedades com a vinha ou depois plantares a tua vinha e já estás. É uma forma de estás a investir uh, em vinho. ok? Outra forma, outra forma, e porque nós aqui falamos sobretudo em, em ações, não é? nós temos os investimentos em empresas que, são, uh, que têm um conjunto de marcas de vinhos bastante conhecidas a nível global. Estamos a falar de empresas que são muito grandes, têm várias marcas de, de vinhos, são cotadas em bolsa e que pode ser uma oportunidade para tu estás com a exposição ao segmento do vinho de forma mais indireta, chamamos lhe assim. Por exemplo, e atenção, isto é só um exemplo, não é recomendação de investimento, já sabes, é só um exemplo, mas uma das formas é, é precisamente a Constellation Brands, é um exemplo, ok? É uma empresa, como há muitas outras cotadas em bolsa, que tu ganhas a exposição, quer ao setor de vinho, quer ao setor de cerveja, etc, etc. Mas a Constellation Brands é um exemplo, se tu procurares no Google, tenho certeza que vais encontrar muitos outros exemplos de empresas cotadas, Europa, Estados Unidos, Austrália, nada a ver, por aí fora, China também, etc, etc. Okay? É uma questão de, de procurares. E a terceira forma, a terceira forma que nós temos de estar expostos ao setor do vinho, Talvez nunca tenhas pensado nisto, por isso prepara-te, prepara-te agora para o que vou dizer. É investirmos em empresas cotadas em bolsa, produtoras de garrafas, <risos> ok? Produtoras de garrafas de vidro. E um dos exemplos é a chamada OE Glass, ok? Ah, apareceu logo aqui, ou aqui, ou aqui. OE Glass é um exemplo de uma grande empresa que produz as garrafas de vidro com que depois muitas outras empresas vão de acabar por embalar, é? por encher de, com, com este conteúdo e depois passar para o mercado. Ok? Então aqui estão três formas que tu tens de investir em vinho. Em resumo, diretamente comprando propriedades com vinhas ou sem vinhas e depois tu plantas indiretamente a partir das ações e como é que nós temos aqui podemos ir por uma via de nos expor a empresas que estão cotadas em bolsa que têm marcas de vinhos ou então a partir de, deste segmento que se calhar não saberias que, que existe também de investirmos naquilo que, que está ligado ao setor sem ser propriamente no vinho como são as garrafas de vidro, ok? Gostava de saber agora a tua opinião tu gostavas de investir em vinho, de que forma, ok, diz-me aqui nos comentários de que forma é que gostarias de, de investir neste segmento do vinho, daquelas três que te apresentei, diz-me aqui que eu estou curioso para saber e vamos aqui discutir umas ideias interessantes sobre vinicultura também muito importante, ok? É muito importante para o desenvolvimento dos países, é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, claro que tem a parte recreativa, não é? Mas dá emprego a muita, muita gente e é impulsionador da economia e é isso mesmo que, que importa nós sabermos e importa estarmos investidos neste segmento, ok? Diz-me aqui nos comentários então a tua melhor forma que, que estás a pensar agora de investir neste segmento do, dos vinhos e agora... Vou voltar para o grande evento que estamos a ter neste fim de semana, um evento de empreendedorismo e marketing digital. Por isso, também vou deixar aqui um link em baixo, ok? Para tu depois veres mais pormenores de onde é que eu estou, o meio que estou inserido, os grandes empreendedores a que me juntei e vemos-nos depois, então, no próximo vídeo, ok? São criativas. tchau, tchau!